Assalamu alaikum wa rahmatuh. Hoje falaremos sobre a pronúncia da sura An-Nas. Então começando, Bismillah, com, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Pois, Qul, primeiro versículo, Qul a'udhu é um z como eu disse na sobre telefone né bem fechado birobinês birobinês o b percebam que tem cheio de então fica birobbi birobbi birobinês Nes, são lasal Nes. Você pode ficar duas ou quatro. 4 ou 6, de preferência 4 a 6. E nunca corte, né? Corta o som de uma vez. Ness, não. Vejam que é um som gradativo, né? Eu vou diminuindo aos poucos. Kul a'udhu Pois Malikinas. Malik eu juntei o que com o num, né fui direto, então ficou Meri, e o som nasal de novo. Meri, Kim, depois Ilé, ó, oh, som nasal de novo. Ilé, Him, Nes, Ilé, Him, depois Min, de novo som nasal min shatweeb shatweeb was wasil khannas min shatweeb shatweeb was wasil waswasil percebam que tem que descolar bastante você fecha, né? Fecha a boca e depois abre, né? Was, ó, oh, waswasil waswasil Honnes, Honnes, som nasal de novo, é leve, é leve, estica doze, fi, estica duas. fi, suduri, su, ó, só, su, só, su, só, só, su. Sodurinés, sudurinés, dica de duas, si. quatro ou seis, e por último, Minel, Minel, Minel, dinati, wannés, de novo, o som nasal tanto no dinati e tanto wannés. Min <mínio> al jinnati Então, é, finalizando, pronunciando tudo junto Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi-rabbin-naas Malik-inn-naas inn naas shagr Shagr-il-waswasil-khan-naas